Bom dia, meu nome é Evaldo, sou morador de Lagoa da Prata. Essa é a quinta da edição da Romaria que eu participo. Essa Romaria, para mim, é um lugar onde eu venho reabastecer as minhas energias, reafirmar a minha união com Deus, o meu contato com Ele. Aqui é o lugar que a gente vem agradecer as bênçãos recebidas durante o ano e pedir algumas que porventura estejamos necessitados. Eu já, já recebi uma graça muito grande nessa Romaria, que foi a graça de, da libertação do vício do cigarro. Eu fumava muito e durante uma das orações do Rosário, que é a nossa oração diária aqui, eu pedi à nossa mãe querida que me libertasse desse vício e consegui a graça. Depois que eu fiz o pedido, nunca mais... Fumei. Então, essa foi a minha graça e eu estou aqui agradecendo até hoje. Dormimos hoje em Olímpico de Noronha e partiremos às 15 horas, com a graça de Deus, para Maria da Fé. É uma caminhada muito abençoada, onde nós fazemos a subida da serra. Ela é um pouco desgastante para o corpo, mas é muito boa espiritualmente. Muito obrigado. Bem, pessoal, é, como nós vem divulgando aí todos os dias, né? Essa equipe aqui que nós estamos filmando agora É nossa equipe de apoio, são nossos anjos da guarda né? O Santos, mas o Policar que nos acompanha né? Nos carros de apoio Aqui tem o Túlio O, o Alex E o Sol Moacir Que são os da cozinha né O Moisés auxilia ele na parte de compra Ajudando nós e tudo E o André é o que faz o transporte né? Com caminhão Então essa equipe aqui são os nossos anjos da guarda né, que, que, que nos protege, nos guarda durante a caminhada. Sem eles, nada disso seria possível, tá? Obrigado a todos vocês pelo carinho que tem em cada um de nós, gente. Amém! Aí, pessoal, ó. Nós pegamos uma chuva ali agora. Moiou os pés de todo mundo, ó. O pessoal já um tirando a meia, enxugando. Aquele ali, ó. Chiquinho aqui, a turma. Aproveitando para tomar um, um café e...